Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba Gaja e sejam bem-vindos a mais um hashtag Jordan O quadro que eu faço comentando as minhas impressões imediatas antes mesmo de assistir o episódio E publico aqui pra vocês no canal Então gente, estamos aí no terceiro episódio do programa Eu vou falar as coisas na ordem cronológica, com base no que eu me lembrar O que sinceramente não é muita coisa, o terceiro episódio é um dos que eu menos lembro Acho que o trauma deve ter apagado a minha memória <risos> Mas enfim, gente, nós tivemos o último episódio, onde eu me saí muito bem Fiquei entre os destaques positivos, né, com a maquiagem do jacaré que inclusive, não sei se já saiu aqui no canal, mas vai sair um vídeo recriando essa maquiagem sim Mesmo já estando em outra semana Porque essa semana também não foi muito interessante, né Todo mundo se lascou mas é o seguinte, né, meninas? Retornamos pro flop, descobrimos quem voltou Liei infelizmente deixou a competição por um errinho de briefing E olha só o que todo mundo fez em homenagem a Lie, né, gente? Todo mundo errou o briefing também no terceiro episódio Ai, gente, que inferno, hein? Bom, meninas, nem lembro se nós tivemos alguma dinâmica ou não. Sinceramente, eu não lembro de nada desse episódio. Eu não sei nem por que eu tô comentando esse vídeo. Porém, tivemos a prova principal, né? Nós tínhamos que fazer uma publi para a dona Motorola. né? A gente tinha que veicular o Moto g 105 5G, que nós ganhamos lá no Corrida das Blogueiras. né? Inclusive, um luxo, gente. Eu tô usando ele como câmera secundária aqui no canal. Muito chique. E a gente tinha que fazer uma publi divulgando o produto. A prova era em dupla. A gente podia escolher com quem a gente ia trabalhar, se eu não me engano. Dano, né? e eu e a Lidia, a gente já de cara, vamos trabalhar junto, gente cada um recebeu o seu, né, porque cada dupla ia gravar com um a propaganda e o outro ia ser o, salário veiculado, né recebemos o nosso briefing, que eu, pelo menos, li 500 vezes e ainda assim deixei passar que ódio mas enfim, meninas, nós fizemos a nossa prova. Eu lembro de que eu e a Lid começamos a construir o roteiro. E aí a gente começou a ter muita ideia, mas aí depois a gente começou a ficar preocupado com o tamanho que o vídeo ia ficar. Porque se eu não me engano era até um minuto, ou era dois minutos. Sei lá, gente, tem mais de um mês que eu gravei o programa, enfim, não lembro de nada. A gente fez duas ações do vídeo, uma com música e outra sem. Eu nem lembro qual que foi escolhido. Eu acho que é a seção de comentários desse vídeo aqui Basicamente vai ser vocês me corrigindo Por eu não estar lembrando de muita coisa Mas eu sei que a gente teve acesso A vários props, né Vários várias coisinhas, vários acessórios Vamos dizer assim, pra gente poder usar durante a gravação A gente tinha coisa pra fazer fundo A gente tinha ring light Tinha tripé, tinha celular Tinha papel cartão e cartolina, eu acho Que era pra tipo, deixar as coisas coloridinhas, caso quisesse Eu sei que a gente usou o QG Pra gravar aquela sketch inicial Que eu era tipo um cliente antes antes e depois de encontrar a Motorola eu tava pensando muito em uns takes, assim pra passar por cima do voiceover tipo aqueles comerciais, sabe? aí eu tava combinando com a Liz de passar com a lâmpada tipo, por cima do celular pra pegar o reflexo e tal nossa, menina, na minha cabeça ia ficar um bafo, só que a gente esqueceu do principal marcar o patrocinador e o pior de tudo é que eu sabia que aquilo ali tava faltando Só que tinha que editar o corpo do vídeo Eu tava com muito medo disso Porque eu sou muito bom em edição no computador Inclusive, muito baseado na temporada 2 Coisa que você não deve fazer Se basear em temporadas anteriores Quando você for se inscrever num reality Porque tudo muda, gente Tudo é diferente Mas na temporada 2, os participantes tinham um computador E tinham um pacote Adobe pra editar E eu sou muito bom no pacote Adobe É o que eu uso pra editar os meus vídeos Audition, Premiere, After Effects pra vídeo Photoshop, Lightroom pra imagens, né só que nesse ano a gente tinha que editar pelo celular como eu sei fazer tudo pelo computador eu sou meio dinossaurão, gente, nesse aspecto confesso, não sei muita coisa de celular então o que eu mais sabia, alguma coisinha era o CapCut mas a de salvou a nossa entrega por ter editado no InShot se eu não me engano, que ela sabe muito muito, muito, muito, muito mas foi vacilo nosso e vacilo de todas as equipes mesmo essa questão de marcar o patrocinador, o que fez com que acontecesse o bafo que aconteceu, né Gente, já é abençoou absolutamente... TODOS nós fomos para o flop Nossa, eu fiquei chocado, porém nem tanto né Porque tipo assim, se todas as equipes erraram na mesma coisa né E tava no briefing, foi diferente né meninas Quando eu recebi a notícia de que todos nós estaríamos no flop Eu fiquei chocado Ainda mais porque tipo assim Era uma coisa completamente fora de roteiro do programa Tipo, Era impossível adivinhar que todo mundo ia esquecer a mesma coisa E todo mundo ia pro flop Eu nem lembro se a gente conseguiu colocar Algum ledering nesse vídeo, mas era o que eu tava planejando Colocar a menção em arroba motorola no vídeo no final, né Só que não deu tempo, e eu sabia que eu tinha esquecido já na hora que a gente entregou o vídeo Mas é porque a gente não conseguiu E era uma prioridade, né gente, na hora da edição Era prioridade colocar todas as coisinhas do briefing e depois pulir mais a edição Só que infelizmente a gente fez o contrário Eu acho que talvez as outras equipes também fizeram a mesma coisa Que pelo menos normalmente é o que eu faço aqui fora Quando eu vou entregar as minhas publics tem um deadline um pouquinho maior do que duas horas, né, gente? Mas lá é uma competição, né, gente? Óbvio que as coisas iam ser mais difíceis A prova do flop teve que ser completamente readaptada Porque a intenção era que duas pessoas fossem pro flop naquele dia E foram... oito, né, meninas? Assim... Pra prova do flop, a gente tinha que postar uma foto comemorativa de um milhão de seguidores. Como se a gente tivesse batido um milhão de seguidores e tivesse que fazer uma foto especial, né? Não tem um milhão de seguidores, infelizmente. Me ajude a chegar em 50k no Instagram que eu posto uma foto especial de 50k lá. <risos> Eu tava tranquilo porque tinha muita gente na prova do flop, então a chance de sair era menor. E tipo assim, tirar uma foto é uma coisa que eu sei fazer, né? Quem vê o meu Instagram e as minhas redes sociais sabe disso, né? Quem viu o primeiro episódio do Corrida talvez não, não tenha captado. <risos> é, Eu tava preocupado sim, gente. Porque se não me engano a gente tinha 30 minutos pra tirar a foto e editar e entregar ela pronta. E durante os primeiros 10, 12 minutos eu tinha tirado uma foto que eu não tinha gostado nem um pouco. Que era num fundo verde, acho. Baixo. e aí eu comecei a editar achando que eu poderia talvez mudar o fundo da foto pra fazer combinar com o meu look que já era essa coisa mais amarela né e eu tava com um balão dourado aí tipo já ia casar o amarelo com o dourado meu plano era mudar o fundo verde só que ainda assim eu não tava gostando da foto eu tava achando muito estranho e aí eu decidi parar tudo que eu tava fazendo, desistir de absolutamente tudo e fazer uma nova foto eu fiz ela no telão do Corrida das Blogueiras porque eles tiraram o logo do Corrida das Blogueiras e deixaram só as lantejoulas e eu achei aquilo ali a cara de um painel de festa gente, eu amei aquilo ali e aí eu consegui tirar uma foto abraçando os balões e dando meu sorrisão assim que é o que eu sempre faço nas minhas fotos de comemoração não sei se sempre eu sei que na de 50 mil eu tava rindo não lembro na de 100 mil inscritos mas gente, eu tava só tentando me lembrar daquela felicidade que eu senti quando eu bati sem casa, sabe? E também sem se esquecer do nervosismo que era estar na prova do flop, né? Correr o risco de ir pra casa, Deus me livre. Porém, consegui tirar a foto e consegui editar. Eu coloquei uns flashes de luz e eu aumentei a saturação, diminui um pouquinho a iluminação também pra ficar aquele aspecto meio de festa, pra parecer que alguém tinha batido aquela foto de um celular bem num, na frente de um painel de uma festa, assim. Consegui mexer nos reflexos e tal e fiquei muito satisfeito porque o balão ficou muito em evidência, né? Um milhão e o meu sorriso, assim que literalmente era aquela cara da felicidade eu não queria colocar lettering de jeito nenhum na foto porque pelo celular eu não saberia fazer um lettering que ficasse atrás de mim eu só saberia fazer um lettering que ficasse na minha frente e se o lettering ficasse na minha frente, ele ia cobrir o 1 e o M né, do balão e como já tem o balão também, já ia ficar uma coisa literal demais se eu fosse escrever, tipo, ai, um milhão assim, sabe? pra o meu gosto, é claro, né, gente? cada um comemora esses seguidores do jeito que quiser, com a foto que quiser, com o lettering que quiser eu que não queria colocar mesmo assim Assim que eu bati a foto, eu tava muito mais satisfeito do que a que eu tinha tirado antes no fundo verde tava com medo de talvez parecer um pouco simples demais, mas já tinha o fundo de confete do Corrida das Blogueiras, tinha o chão que tava cheio de marmota que o povo tinha espocado, inclusive eu também mas fiquei feliz de verdade com o resultado, né? Não seria de um milhão da vida real, mas o conceito, né? Tipo, ai, a felicidade, o balão, o sorrisão eu acho que pegaria ali perto sim eu não lembro se eu cheguei a colocar filtro na foto, eu acho que deu tempo de eu fazer uma correção de cor manual pelo Lightroom E eu salvei a foto, eu lembro que inclusive Todos os celulares lá Porque a gente não tinha acesso a eles, né Então eles estavam logados na conta da DIA Studio Aí eu tava editando no Lightroom, já tava vendo as fotos dos outros Porque tava indo pro mesmo e-mail, né Da DIA e os celulares estavam todos conectados neles Gente, eu edito na minha foto Vendo a dos outros, eu vendo, acho que a da Lídia Também a Lídia editando a dela e eu mexendo na minha oh, Mulher do céu, já tô vendo a tua aqui também <risos> tinha gente muito tranquila na prova, tinha outras muito nervosas eu acho que eu tava no meio termo, falando bem sério mesmo nesse dia rolou um bafo, que a produção até foi conversar com a gente, olha que bonitinhas pra ver como é que todo mundo tava se sentindo e tal, porque todo mundo foi pro flop né gente, foi assim, um bafo Aí eu falei assim, mulher, é isso aí né <risos> e tipo assim, eu não achava que eu tinha feito um trabalho ruim Eu não achava que eu ia ser eliminado Mas se por algum motivo eu fosse Aí eu ia ser, só eliminado mesmo, né gente, o auge Nós tivemos todas as nossas fotos passando lá no telão Eu não lembro se os jurados chegaram a julgar individualmente cada uma Porque são oito pessoas também, né gente Não lembro o real Ou se eles só deram o um veredito Que eu não vou dizer pra vocês qual foi mas eu sei que foi bafo, gente. Oito gatas no flop. Bonito vai ficar é, no track record, se alguém for fazer. Tipo, o histórico de quem ficou no high, safe e no flop. Aí vai estar tá lá todo mundo. Flop. <risos> a blogueira vive de hits e de flops. E essa semana foi um flop pra absolutamente todos nós. O que resta é torcer pra que a gente saia dessa, né? E ter a chance de retornar pra competição, né, meninas? Porque o negócio não foi brincadeira. Todo mundo esqueceu de marcar o patrocinador gente Eu sabia que tava faltando, mas na hora de colocar o lettering já tava acabando o tempo da prova E tinha que botar o vídeo pra renderizar, né, ainda Mas enfim, gente, foi isso Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado de ouvir essa desgraça que aconteceu no episódio de hoje De acordo com o meu ponto de vista, né, eu não lembro de muita coisa Eu tô me sentindo assim, a Dori, de procurando nem porque nada eu lembro Mas é isso, se vocês gostaram quiserem comentar sobre o episódio Deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Deixa aí embaixo seu comentário do que, que você acha que aconteceu torçam muito por mim pra que eu escape da eliminação e é isso, né gente na semana que vem vão ter sete pessoas voltando do flop que flops são esses, meu Deus <risos> Mas, gente, se você ainda não me segue, me siga nas redes sociais. Eu sou arroba em todas as redes sociais. E quando eu faço público por lá, eu marco o patrocinador, tá, gente? Eu não esqueço. Corre no TikTok, Instagram, Twitter e Kwai, que nessas plataformas eu posto vários conteúdos incríveis. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e o canal com os seus amigos. tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you!